Olá, amigo internauta, leitor do Jornal do Diário de Suzano, começando mais um podcast aqui, Toque de Cura, recebendo novamente o Luiz. Antes, quero pedir desculpa a minha voz, essa mudança de clima aí afeta todo mundo e a gente já, já fiquei um pouco fã aí, mas não é nada grave, né, gripe, não é covid, né, é só a, a famosa rinite. Bom, Luiz, agradecer a sua participação novamente aqui no nosso podcast, pedir para você relembrar o endereço, o telefone de contato, redes sociais da clínica Toque de Cura. Sim. É, e também já falar um pouco aí da, do nosso tema que hoje vai ser sobre como a quiropraxia ajuda, pode ajudar os pacientes que têm hérnia de disco, né? A gente vai comentar um pouco em cima da hérnia de disco e também falar da quiropraxia. Legal, cara. Bom, boa tarde aí a todos, é, eu sou quiropraxista, como o Fernando falou, estamos aí de novo, né Fernando, junto? Opa, mais <risos> uma vez! E agradecer aí a todo mundo que tem assistido né, os, os podcasts, semana passada foi legal, a gente teve algumas perguntas específicas aí do, das pessoas, foi bem legal de, de responder, então quem quiser ficar à vontade aí para mandar as perguntas, né? É, a gente está aqui na rua Baruel, 544, aqui próximo da prefeitura de Suzano, é, nosso Instagram tem o Instagram da unidade de Suzano, que é Toque de Cura Suzano, e o Instagram oficial, que é o Toque de Cura Underline Quiropraxia, né? que é de todas as, as unidades. Aí, lá tem todas as formas para entrar em contato com a gente, tanto pelo direct ou é, entrando lá no, no link para direcionar para o WhatsApp. Né? Okay. E hoje a gente vai falar sobre hernia de é, disco, gente, né? é uma... Um tema aí muito, muito comum e, as, e muito, muitas pessoas ainda não entendem sobre, sobre a hérnia de disco, o que, que é e tal. Então a gente vai esclarecer bastante dúvida aí hoje. Que provavelmente bastante gente que está escutando aí sim, tem hernia de disco e nem sim. sabe. Ou às vezes sabe já, né? É, ou sabe porque a maioria... Eu já conheço bastante gente que tem, Que né? tem, é ou muito ou comum, então né? Ou então não conhece, não sabe que tem, né? Que sinto Mas... os sintomas que ela sim, tem sim, são verdade. da hernia de disco, às vezes, né? É, a gente já falou lá atrás, né? Num episódio sobre colunas. Sim. A gente falou um pouco da, da hernia de disco. Falamos de outras, outros problemas que podem acometer a, a nossa coluna. É, mas hoje a gente vai voltar, né, para se fixar somente nesse assunto. Uhum. E eu queria começar do começo, né, perguntando um pouco é, o que que seria a hérnia de disco, como que é, ela é formada, é, uhum. como, aonde ela atinge, na coluna, qualquer região da coluna, como que, o que é que legal. é a hérnia de disco? Certo. Primeiro, o que que é o disco, né? O disco é uma, uma fibrocartilagem, né, que a gente chama, que é um amortecedor que fica entre as vértebras, Tá. Então, esse, esse amortecedor ele vai funcionar como um amortecedor de carro mesmo, para absorver impacto, para proteger as vértebras que estão acima e abaixo ali desse disco. Né? É, esse disco ele, ele tem um núcleo que é, ele é gelatinoso, né? então ele é formado por bastante água. Esse núcleo faz ele ter essa maleabilidade para a gente poder movimentar a coluna. Né? Na maioria das vezes, no início, a gente tem mais, mais líquido, né? ele é mais é, maleável, com o passar do tempo, as pessoas mais idosas, por exemplo, vão é, perdendo um pouco dessa, dessa elasticidade, dessa maleabilidade ali do disco, vai como se fosse ressecando mesmo, né? Sim. E, e vai ficando uma coluna mais rígida, né? É, a gente tem discos praticamente em todas as, as articulações da coluna, tá? Em algumas, por exemplo, nas primeiras vértebras cervicais ali, a gente não tem esse disco, por conta da anatomia da coluna e tal. Mas conforme isso vai descendo, né, vai chegando mais próximo da lombar, na, na coluna mais baixa, esses discos eles vão até aumentando de espessura, porque vai, vai ter mais impacto, vai ter mais sobrecarga ali sobre eles. Uhum. Né? E a hérnia de disco é uma lesão nesse disco. Tá? Então, esse núcleo que, tem, que é mais aquoso, né, que é mais flexível, uhum. ele tem várias camadas ali em volta para poder... Ir, segurar ele ali no meio mesmo, né? Então, essas camadas também vão se adaptar ali ao núcleo e conforme essas camadas começam a se romper, esse núcleo vai extravasando ali para os lados, né? Entendi. Então, por isso que a hérnia tem vários estágios, dependendo de cada, é, de, da quantidade mesmo ali de camadas que já foram rompidas, né? E aí, quando essa, essa hérnia estoura, né? Quando ela gera uma, uma hérnia de disco, mesmo o primeiro estágio ali, por exemplo, da hérnia de disco, começa a comprimir as estruturas que estão em volta da coluna, né? uhum. principalmente a medula e os nervos que estão passando ali por trás. Então, por isso que os sintomas muito comuns aí, é, tanto a dor local, né? a dor da própria articulação, uhum. é, quanto dores que às vezes se espalham ali para o corpo, né? pra, principalmente braços e pernas. Tá é, a gente vai falar também bastante sobre essa questão dos sintomas, como identificar. Uhum. Mas eu queria ainda seguir nesse assunto né, da, da hérnia, de como que ela pode surgir. Você falou que ela pode se romper, certo? certo. De que maneira esse rompimento pode acontecer? Né? É, eu separei algumas dúvidas assim que eu acredito que a, a, o pessoal deve ter. Por exemplo, é, aqueles trabalhadores de serviço mais braçal de repente, um, força é, mesmo, Construção né? civil, ou então alguém que pratica esporte, ou pratica esporte de forma errada, essas coisas podem contribuir para uhum. que a pessoa tenha uma hérnia de disco, tenha esse rompimento do disco, ou outras coisas que contribui podem, mais né, às que vezes, podem né? contribuir mais? Uhum. O fator físico, ele contribui muito sim, principalmente quando é feito de uma maneira mais errada, né? Então, por exemplo, a, a atividade física pode causar uma hernia de disco? Pode, mas se ela for feita de uma maneira incorreta. Se ela for feita de maneira certa, né? Os exercícios corretos, a, a execução certa, é, em qualquer tipo de atividade física, ela vai, na verdade, contribuir para não gerar uma hernia de disco, tá? Então, uhum. aquela aquela visão assim, ah, eu tenho uma hernia de disco e não posso fazer atividade física, é errada é ultrapassar ah, é isso. é errado? Isso. Legal. Pelo contrário, você deve fazer uma atividade física, que você consiga fazer bem, né? É, às vezes, numa fase mais crítica, pode ser que não seja o momento, mas é, não é porque você tem ano de disco o resto da vida, você não vai conseguir fazer atividade, tá? É... Desculpa, você perguntou e eu acabei não, indo para o um outro caminho. Não, eu perguntei sobre é, o, que que causa, o esporte né? e também serviço braçal, né? Isso, aí sim já pode estar tá mais relacionado, né? Porque você vai fazer movimentos, na maioria das vezes, errados, né? Sim. Você vai estar tá ali... Concentrado no trabalho ou fazendo um movimento repetitivo que não tem como você fazer de uma maneira muito correta, sim. né? Então, pode, sim que, pode ser que, que gere uma, uma hernia de disco, sim, né? E também tem outros fatores, né? Como o fator, por exemplo, a gente fala sempre de três fatores. O físico, o químico e o emocional. O emocional. Então, esses fatores físicos que a gente já comentou, o fator químico seria, por exemplo alimentação, é, quantidade de água, né, o disco, ele vai muita água eu nele. Ia ter, eu separei até para fazer depois. Para perguntar, sim. A água contribui muito, assim, para você ter um ressecamento desse, desse disco, né para você contribuir para uma, uma hernia discal, por exemplo. Né? E, por exemplo, cigarro, álcool e outros fatores químicos, drogas. Né? Uhum. E, e, no caso, o fator emocional, ansi estresse, ansiedade, é, problemas, né, pensamentos repetitivos e tal, tudo isso vai de alguma forma, sobrecarregar o seu corpo também. Então, junto a esses três fatores aí, pode ser que, que a, a longo prazo, principalmente, né, é onde gera uma hérnia de disco. Quando você tem um fator físico muito grande, um acidente de carro, alguma coisa, né, uma queda muito grande, aí você pode gerar uma hérnia naquele momento, mas na maioria das vezes ela vai sendo gerada durante alguns anos ali, algum uhum. tempo, né. Certo. Eu queria perguntar, você falou dos estágios uhum. da hérnia, né, são quantos estágios... É, existe algum que sim chegou naquele estágio ali já praticamente era. já era não que tem, fazer tem como que funciona essa questão dos certo. estágios tá? os estágios eles são são medidos ali um pouco pela pela intensidade dessa lesão né então quantas qual foi o número de camadas ali que já se rompeu e tal então a gente tem os quatro estágios são abaulamento protrusão extrusão e sequestro tá o último nome é um nome sequestro. estranho aí, né? <risos> O abaulamento, ele, o próprio nome já fala, ele vai formar uma, uma bolinha ali nesse, nessa, nesse disco, né? É, como se fosse, sabe, a câmara de ar do pneu que Sim. acaba dando aquela estufadinha ali? Ah, mais não. ou menos isso que acontece com o disco, ah, tá? tá. É, no estágio de protrusão, ele já rompeu mais camadas e aí essa bolinha vai aumentando, esse abaulamento aumenta. É, na extrusão, você já tem um, um extravasamento desse líquido, então já rompeu praticamente todas as camadas mesmo, esse líquido já sai ali do, do núcleo dele, né? E na, no sequestro é onde esse líquido, ele já até se desprendeu do disco e está ali solto, solto em termos, né? Mas está ali vagando so, pela, pelo canal ali da medula ou dos nervos. Tá? E consequentemente aquelas duas é, juntas, vamos dizer assim, posso dizer, é, desculpa, vértebra, Vértebra, né? Que são as vértebras da coluna, né? Uhum. Elas já estão sem proteção, né? Uma está se encostando quando tem esse... Não, não, não chega a encostar. É, pode, você pode ter, sim, um contato de, de osso com osso, né? Isso. Mas isso acontece mais pela degeneração. Então, é, uma pessoa jovem pode ter uma hernia de disco no estágio de sequestro, mas não ter uma degeneração tão grande da coluna. Ah, São tá. coisas diferentes. Entendi. Então, não porque você tenha um sequestro, né, um estágio bem avançado da de Disco, você precisa ter esse, esse encontro ali de osso com osso, hum, tá? Entendi. Porque é uma parte muito pequena do disco que, que sai para fora ali, né? Muito pequena, mas gera um, um estrago, né? Uhum. É, então, o disco ele ainda está entre as vértebras, mas uma partezinha dele só que saiu ali para fora. Entendi. Tá joia? Bacana. Bom, pessoal, vou chamar um rápido <risos> intervalo, convido vocês a continuarem conosco. No segundo bloco a gente vai falar um pouco de como que você pode identificar é, que você tem a hérnia de disco. E também no terceiro bloco você vai algumas perguntas a respeito de, tá, você identificou, e aí, o que, que vai fazer? Como que é? <risos> Cirurgia, remédio, esporte, que o, o Luiz já até antecipou que é necessário continuar realizando. Sim. Acompanhe a gente no, te, no segundo e no terceiro bloco. Até daqui a pouco.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 Baruel, aqui do lado, perto da prefeitura, perto aqui do DS. É, a gente está falando hoje, no, no episódio de hoje, sobre hérnia de disco. Comentamos no, um pouco no primeiro bloco a respeito de como que é causada a hérnia, o que que acontece no nosso corpo ali, o que que seria a hérnia de disco de fato. E agora no segundo bloco a gente vai falar um pouco de como que pode identificar, né, que você tem a hérnia de disco. Então, essa já é, a, acho que a primeira pergunta, você já até citou um pouco em cima disso no bloco anterior, no sim, Luiz, sim. mas eu queria que você retomasse, né, uh, como identificar os sintomas que a hérnia de disco causa, é, um pouco também de... É, você, a pessoa pode ter mais de uma de uma vez, ah. é muito raro, é, como que funciona nessas questões? É, os sintomas mais comuns, assim, eles começam com dor, né, então muitas pessoas que chegam, por exemplo, com sintomas... É, mais intensos assim de hernia de disco, né, que às vezes essa hernia já está no estágio um pouco mais avançado, é, começou com alguma dor na coluna, uma dor mais pontual, às vezes a pessoa tomava um remédio melhorava, ou dormia ali um pouco mais, fazia um alongamento e tal, e isso é, tinha uma melhora. Com o passar do tempo ela aumenta a dor, aumenta o medicamento e por aí vai, né, uhum. então vai gerando uma bola de neve ali. Então, provavelmente desde o início já estava sendo gerada uma lesão no disco, né? O disco, por ele ser um, esse amortecedor, né? Então, ele vai machucar mais fácil do que a, a vértebra, certo. né? Então, é como se ele tivesse ali na linha de frente para poder se machucar primeiro, para não machucar tanto a parte óssea, porque uhum. o disco, é, ele se regenera mais fácil do que o osso, né? Então, uhum. depois a gente vai até falar um pouco sobre essa, essa cicatrização, né? É, então, nesse, nesse início são algumas dores locais, pode, dependendo do nível, né, da altura onde está esse disco que está sendo machucado, às vezes na lombar, às vezes na, na região da torácica ou na cervical, pode acontecer em qualquer nível. Uhum. Mais comum, lombar e cervical, né, pelo Sim. menos é o que a gente mais pega, assim, na, na clínica, né. O, o disco, a hernia de disco, como ela comprime os nervos, né, a, a medula e os nervos que estão passando ali pela nossa coluna, ela vai ter muitos sintomas para onde esses nervos estão indo. Tá? Principalmente quando ela já está no estágio um pouco mais avançado né? Então começa a ter dormência, formigamento A própria dor mesmo, que antes ficava só na coluna Já começa a ir para essas extremidades né? Quando a, quando a hérnia é mais na cervical, vai para os braços né? Às vezes pega um caminho uhum. específico Fica e tal, com a mão formigando Formigando, assim. né? a pessoa fala ah, Eu sinto que esses dedos aqui estão adormecidos Ou só esse daqui né? uhum. Então é bem comum de hérnia de disco isso E a mesma coisa acontece para a perna às vezes vai sentir posterior, é muito comum, né? Que é o famoso ciático, quando ah, a pessoa sente lá a perna toda, sim. né? Mas ela pode sentir também para a parte da frente, pode sentir até o joelho, para baixo do joelho e por aí vai, uhum. né? Então, são, são sintomas mais, mais comuns, assim, de, de aparecer na clínica, né? É, eu até esqueci de perguntar isso antes, uhum. né? Mas me veio agora essa, essa pergunta, né? O, o, o, a, o entregador ali, né? Que trabalha de entregador de aplicativo ali, de certo. comida, que sempre tá na moto tal. A gente na até bike, né? é, falou um pouco disso, né? Uhum. Aquela trepidação da moto pode causar algum dano no disco também? Pode, com certeza. Mas é que assim, a gente até já comentou disso uma vez, é, a gente às vezes tem uma visão de que qualquer coisa pode machucar, né? Então, assim, a... Eu vou colocar um peso aqui no meu ombro e vai pressionar o disco e vai estourar uma hérnia ali, né? Na verdade, não. É tudo muito forte, assim. Essas camadas que seguram o núcleo são camadas tudo entrelaçadas ali, assim, muito, muito seguras, tá? Só que conforme a gente faz coisas excessivas, que o corpo não está aguentando, né? Então, esse... o... o motoboy aí, por certo. exemplo, né? É... A trepidação, ela vai machucar, mas só se ele não tiver com a musculatura preparada, né? articulações preparadas para aguentar aquela trepidação, entendeu? Uhum. Então, às vezes, por isso que tem gente que tem... Trabalha na mesma profissão e tem problemas e tem outras que não, né? Uhum, Porque, entendi. às vezes, ela, ela tem uma preparação melhor do corpo para aguentar aquilo ali. Uhum. E uma, vamos dizer assim, uma, uma questão mais biológica pode influenciar a pessoa, a família... Tem uma predisposição. É, os pais, te, de repente... Te, tinham e aí o filho, de repente, pode ter? Tem, existe isso também? Oh, até existe, mas é muito pouco. Assim, a, o grau que isso influencia, eu, eu costumo brincar assim, que é como se fosse um celular. né Então, você compra o celular, é, o fator genético é como se fossem os aplicativos. Certo. Então, tem um monte de aplicativo ali, tem uns que você... Pode usar e tem outros que você pode excluir ou não usar, né? Uhum. O fator genético é a mesma coisa. E você pode instalar outros também, né? Com os seus <risos> hábitos dali. Então, você pode baixar novos aplicativos, <risos> né? E aí, o fator genético é isso. Você pode vir com o histórico da sua família, né? Para isso e para outras doenças e, e problemas. Mas você só vai ativar ele se você tiver hábitos que ativam isso, né? Uhum. Você só vai abrir esse aplicativo se Entendi. você tiver hábitos ruins, entendeu? Então... Um problema na coluna, como ele, é, ele tem muito do fator físico presente, então se a pessoa cuida desse fator, mesmo que ela tenha uma, uma predisposição, ele é difícil de, de acontecer só por esse fator genético. Entendi. É, aí, certo, a pessoa está lá com alguma dor na coluna, sentiu um formigamento ela quer ter certeza de que ela tem algum problema de hérnia, seja no estágio 1 ou até um pouco mais avançado. Uhum. Ele pode, por exemplo, ir na toque de cura, vocês conseguem já confirmar e se identificar mesmo isso? Ou ele uhum. tem que procurar, de repente, um outro médico, um ortopedista, de repente? Certo. O, a quiropraxia, ela é um atendimento primário, né? Então, o que, que significa isso? A gente não precisa de nenhum encaminhamento médico para poder... É, atender alguma pessoa Então ela pode marcar uma consulta E já passar direto com o quiropraxista né? E o quiropraxista Ele está apto a é, Fazer o que a gente chama de hipótese diagnóstica né Então uhum. é, Pelos sintomas, pela avaliação clínica ali Se a pessoa ainda não tem exames A maioria das pessoas que tem hernia de disco Ela já vem com o exame né? <risos> E que exame seria? Raio-x? O raio-x ele não vai mostrar não, vai. não. O raio-x ele mostra a parte óssea né? E o, os espaços ali da articulação então, você pode, juntando um pouco do raio-x com os sintomas clínicos que essa pessoa traz ali para você, você pode suspeitar de uma hernia de disco. Mas o que vai comprovar mesmo é, é principalmente a ressonância. A ressonância não. magnética é o melhor exame para se ver isso. A tomografia também, mas na ressonância é melhor ainda, mais detalhado. Né? Uhum. É, então, há muita gente perguntar na, no exame clínico, aqui na palpação, nos testes, você consegue saber se eu tenho hernia de disco ou não? A gente consegue é, imaginar que tem uma hernia, mas a gente certo. não consegue sentir ela na palpação, uhum. né? Até por conta dos próprios sintomas, junto com a, com a estrutura ali que a gente está analisando, né? Mas só o exame mesmo para comprovar isso, tá? Certo. Mas ela passando pela, por essa consulta, a gente já consegue ajudar ela de algumas formas, né? Porque o exame, para a gente, ele não vai ser... É um ponto-chave para a gente saber o que precisa ser corrigido, né? Porque a principal ferramenta que a gente utiliza é a palpação mesmo, né? Para uhum. saber o que precisa corrigir ou não. Claro que o exame ele vai ajudar para a gente ver aonde está essa lesão, qual o nível da lesão, né? Entendi. Mas não necessariamente é preciso. Tá? Bacana. Bom, vou chamar então mais um rápido intervalo, a gente volta para o terceiro e último bloco. Convido vocês a continuarem com a gente para agora então em definitiva a gente saber como que vai ser esse pós, essa pós-identificação né, da hérnia de disco, o que, que você como paciente precisa saber, se vai ter que passar por cirurgia, remédios que deve tomar ou não tomar. Tudo isso a gente vai conversar no terceiro e último bloco aqui do podcast Toque de Cura. Até daqui a pouco.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 ou o que, que você faz que pode acabar interferindo aí nas, nas, na, nos discos da sua coluna. No segundo bloco, a gente falou um pouco de como identificar que você tenha a hérnia de disco, sintomas principais, é, falamos um pouco também da, de qual médico procurar. É, e agora, no terceiro e último bloco, a gente vai falar do que fazer né, após a identificação. E eu queria começar já perguntando, Luiz, a respeito de cirurgia, né? Uhum. Uh, eu ouço muita gente falar que quando tem a de disco, já está agendando a cirurgia. Isso. Como que funciona a cirurgia? é necessária a gente tem aí quatro estágios é a partir de qual estágio que é mais necessário e Quais em outros não é tanto uhum. é, é, as pessoas às vezes escutam a hérnia de disco né e já relaciona logo com a cirurgia é. né então, já tem uma hernia de disco eu vou fazer cirurgia de qualquer jeito né na verdade não é bem assim é, muitas cirurgias hoje em dia elas são feitas é, desnecessariamente né porque é, a pessoa nunca tentou um tratamento conservador antes, né? Então, ela já tem essa dor há anos e anos. E aí, chegou num estágio tão crítico, ela nunca cuidou, que aí, às vezes, ela vai precisar mesmo de uma cirurgia, porque não vai ter muita reversão, né? Mas, às vezes, ela tá com sintomas ali que são crônicos, que, que estão intensos, mas que um tratamento conservador ajudaria, né? Ou, pelo menos, ela deveria tentar isso antes de já partir para entrar na faca, né? <risos> Mais ou menos isso. Então... O, os últimos estágios, ali, principalmente o último, na maioria das vezes ele é cirúrgico mesmo, né? Só que enquanto a pessoa se encontra nesses três primeiros e relacionando, juntando né, tanto o, o, o exame né, de imagem dessa pessoa quanto o, quanto o quadro clínico que ela se encontra, é, se ela não tiver tendo uma perda neurológica muito grande, né? O que, que significa isso? Perder movimento das pernas ou movimento dos braços, per, uma perda de força né, muito grande, desses de membros inferiores ou superiores, é, perda de função dos órgãos, então às vezes a pessoa ela não está mais segurando urina, segurando as fezes, né, certo. começa a não ter mais esse controle, aí realmente fala, opa, tá, tem que descomprimir isso rápido aí porque está tendo uma uma compressão muito severa, né. Aí sim a cirurgia é o mais indicado, mas a gente pega muitos casos onde foi feita uma cirurgia ali de, de estralo, né, às vezes a pessoa fica medo e tal, daquilo piorar muito uhum. drasticamente. É uma coisa séria, mas é, ela pode procurar outras opiniões, ele é, primeiro, antes de já partir a cirurgia. Entendi. Né? É, a respeito, por exemplo, né, eu vou entrar no assunto da quiropraxia, de como que funciona lá na clínica, uhum. mas a respeito, por exemplo, de remédios. Uhum. Uh, tem algum tipo de remédio específico que, que se não é que se aconselha, mas que geralmente se receita é, para pacientes com é, a hernia de disco uhum. e é aconselhado, até que ponto é aconselhado tomar? Sim. No, no caso dos medicamentos, como a gente não trabalha com, com medicamentos, é até difícil eu te falar assim, qual que é específico ou não para isso, né? A gente pega muitas pessoas que estão que tomando anti-inflamatório, principalmente, porque na maioria das vezes essa hernia está mesmo inflamada, né? Quando a pessoa está em estado mais uhum. intenso ali de dor. É, analgésico, relaxante muscular, de uma forma geral. O medicamento, assim, o uso dele a curto prazo, então pensando assim, ah, eu, tô, eu tive uma crise, putz, travei a, a lombar, fui pegar alguma coisa, eu acordei de manhã já estava assim, é, já tem um histórico de hernia de disco, né? Então, vou tomar um remédio aqui só para eu conseguir tomar um banho e procurar algum tipo de ajuda, né? Certo. Mas agora aquele, ah, vou tomar um remédio, vou trabalhar e deixo isso aqui para depois, né? E vai seguindo assim por vários dias e, e às vezes isso se estende durante um uma vida toda aí praticamente, né? Uhum. Isso daí com certeza vai trazer problemas muito mais graves futuramente, né? Porque ela não está resolvendo nada da causa desse, dessa dor, né? Então ela está só dando um, um, um sossega-leão ali para o corpo, né? Uhum. Para ele ficar quieto. Certo. E aquele problema está só, só aumentando, aumentando, né? Então é preciso cuidar de alguma outra forma para realmente reverter esse, esse quadro. Né? Então, o medicamento acaba não sendo mais nenhum tratamento. Uhum. A não ser para essa fase mais crítica, às vezes, junto com algum outro tratamento, ela fazer ali um, uma fase de medicamento tal para ajudar a desinflamar, isso, uhum. isso sim é válido. Né? Legal. É, falando um pouco da clínica Toque de Cura, né, da uhum. quiropraxia, com certeza vocês já receberam muitos pacientes com hernia de disco lá. Sim. Queria perguntar como que foi o procedimento. Né? Vamos pensar assim, um, primeiro um paciente que... É, não fez cirurgia e que tem a hérnia de disco, como que é o, o procedimento uhum. lá? E aquele paciente que já fez a cirurgia, né, e vai lá na clínica, ele, é, primeiro, ele tem, depois que ele já fez cirurgia, ele precisa voltar na clínica, de que maneira que pode ajudar o paciente que já fez a cirurgia também? Legal. É, primeiro, um paciente que, que não fez cirurgia, a gente vai ter aí vários, vários quadros, assim, né, então... Às vezes um paciente com sintomas menos intensos, né? Que às vezes ela nem sabe ali que tem uma hérnia de disco. E pacientes, falando nos dois extremos assim, pacientes que estão com sintomas muito intensos que até já sabem que tem uma hérnia de disco, às vezes não, nunca fez nada para aquilo ou às vezes já tentou algum outros tratamentos e não teve muito sucesso, né? É, a gente sempre vai avaliar direitinho para saber que... É, em que quadro que essa pessoa se encontra Porque as, as correções que a gente vai fazer na, na coluna dessa pessoa Tem que ser o mais agradável possível né, Sim. Tanto para ela quanto para a coluna né? é, Porque senão se a gente ah tá tudo muito rígido aqui Mas vamos dar movimento para isso de tudo quanto é jeito né, Você vai querer lá estralar a pessoa de todas as formas possíveis, vai fazer muita força e o corpo vai reagir negativamente àquilo, né? igual uhum. você tomar uma porrada, né? Sim. Então, a, a gente tem que ir gradativamente corrigindo, né? Isso é legal da pessoa entender porque às vezes ela chega num quadro muito intenso de dor e quer sair dali zerada, é, é impossível quase, né? Então, a gente tem resultados muito rápidos, mas não é assim, né? Então, isso é, é, vai funcionar como um tratamento. A gente começa a corrigir desde essa dessa primeira consulta e depois vai... É, usando técnicas complementares, fazendo mais correções ali, às vezes semanal, às vezes duas vezes por semana, né? para poder sair dessa fase mais crítica, entrar numa fase mais de estabilização. Então ela já vai ter, com, ter sintomas menores, menos intensos e tal, e depois a gente continuar só com uma manutenção mais espaçada, né? Uma pessoa com hernia de disco, com, desculpa, com cirurgia, né? É pra, praticamente o mesmo tipo de tratamento, o que vai mudar é a forma da gente fazer essa correção. Então, a cirurgia ela vai ter praticamente dois, dois tipos ali. Uma cirurgia que é menos invasiva, que vai, é, não vai colocar as hastes, não vai colocar nenhum tipo de parafuso metal ali na coluna, né? Essa, é, por exemplo, teve um paciente em Mogi, é, há um tempo atrás, que ele começou a passar por uma hernia, sintomas de hernia e tudo mais, e já estava com a cirurgia marcada. Só que ele queria... É, tentar de alguma forma primeiro, melhorou bastante, mas tinha um sintoma que ele ainda incomodava, que era uma, um formigamento no dedão, se não me engano, ficou só naquele local, antes estava bem espalhado e tal. Ele optou por fazer a cirurgia, né? Cirurgia como se fosse fazer uma limpeza ali desse disco que está sobrando um pouquinho, Tá? É, fez a cirurgia, mas continuou depois a manutenção com a quiropraxia. Hoje ele passa uma vez por mês, está super bem, o sintoma é dele saiu. Então, uhum. não que a cirurgia não seja ruim, entendeu? Sim. É igual medicamento, né? Só tem os casos mais certos para se fazer ou não, uhum. né? Numa cirurgia já com hastes, com, com próteses metálicas ali, já vai ser mais difícil, né? Porque aí a gente já vai ter uma... uma região da coluna que nunca mais vai voltar a ser como era antes, né? Entendi. Então, naquela região a gente acaba nem mexendo, a gente vai mexer só em vértebras acima ou abaixo, né? Porque aquilo ali não tem movimento, não tem muito o que fazer mais por aquela região ali da coluna, né? Muito é sério. mais ou menos esse o esse o tratamento. E e uma pessoa que coloca hastes, coloca parafusos, se ela não cuidar, ela achar que ah, agora meu problema resolveu, né? E Daqui para frente eu não, não vou ter mais problema, a chance dela ter problemas piores aumenta muito, tá? Sério? Porque a, é porque você imobilizou, vamos pôr três, quatro, cinco vértebras da coluna, dependendo da, da cirurgia, você vai sobrecarregar muito mais as outras, né? Porque é como se você tirasse uma turma ali que está trabalhando e deixasse só metade delas, sim, né? Entendi. E você falou no, antes sobre tomar água, né, que ajuda. Uhum. Eu queria que comentasse um pouco também é, nessa prevenção, né? Nessa parte da prevenção. Sim, sim. A água ela é importante para Todo organismo, né? Então, muito, todas as coisas que, que vão é, reagir dentro do nosso corpo, elas precisam de água praticamente e a coluna é igual, né? Uhum. Só que, por uma, às vezes, a gente tomar menos água do que o necessário e ainda ter todos esses fatores que a gente comentou, físico, químico, emocional, é, tem coisas que precisam mais de água do que seu disco, né? Então, por exemplo, seu coração, seu cérebro, não que eles precisam mais, mas o corpo vai dar mais... É, vai colocar eles na frente, ali na, na fila, né? Uhum. E aí, se você tá com quantidade baixa de água no corpo, as outras coisas, por exemplo, os rins, eles vão se sobrecarregar e tal. E os discos da coluna, eles tendem a se desidratar, né? Então, eles vão ressecando, vão absorvendo menos impacto, aí a chance de gerar uma lesão também aumenta. Então, não é só tomar água que vai fazer uma hernia de disco se recuperar, mas com certeza vai contribuir para isso. Bacana. E você falou do esporte, né? Que não uhum. deve se deixar de praticar. Não, não. Pelo contrário. Você vai ter algumas fases mais críticas, que às vezes você vai ficar num, num repouso ali maior, até porque você nem vai estar tá conseguindo Sim, fazer, é. né? Uhum. Então, eu sou da seguinte opinião. Tudo que você estiver fazendo e se sentindo bem, não tem por que parar, né? Pelo contrário. Estiver só melhorando, só trazendo benefícios, né? Tem gente que, por exemplo, eu tenho hérnia de disco, né? Tem? É, deixando para o final para falar <risos> isso, né? Mas eu fiz, estava com muita dor no pescoço, uma época e tal, essas dores estava irradiando um pouco pro o lado esquerdo aqui. E aí eu fiz uma ressonância da cervical, deu lá um, se não me engano, uma protusão, que é o um segundo estágio, né? E assim, passei um tempo bem grande, assim, com, com incômodos e tal, e cuidando com a quiropraxia, fazendo as atividades que eu gostava de fazer. A corrida, por exemplo, que é uma atividade que eu gosto, eu percebi que ela dava uma, uma impactada assim, às vezes aumentava um pouquinho. Eu diminuí, fiz outras coisas e agora eu voltei a correr, não sinto nada, né? Sim. Então, não é porque você tem uma hernia de disco que você não vai ter uma vida normal. Você, às vezes ela vai estar tá mais inflamada ou não, né? E essa hernia de disco que a gente comentou um pouco no meio aí também, ela tem grande chance de se regenerar, tá? Então, essa parte que saiu... Pra fora, dependendo do nível ali que ela esteja, ela pode muito bem voltar pro lugarzinho dela de antes ali ah, E aquilo ali, cicatrizar, ó. fechar direitinho e você é. não ter problemas né, pro, pro resto da vida ali se você continuar cuidando Bacana, não, você teve por algum motivo específico que você teve, será? Ah, A só... energia de é. disco, cara Putz, foi num, num período que eu tava, acho que eu tava treinando muito, assim, correndo bastante, mais do que o normal. <risos> é, e aí, trabalhando muito, né, a posição nossa do trabalho ah. é, é um pouco ruim, né? Então, principalmente essa inclinação do corpo para frente empurra muito os discos lá para trás e tal. Celular, né? A gente mexeu muito no celular, torto e é tal. Não é porque a gente é quiropraxista que a gente faz tudo certo, não, pelo contrário. <risos> <risos> e aí acho que juntou tudo e tem muito do fator emocional também, né? Acho que foi uma época que eu tava mais sobrecarregado um pouco e tal. E, e aí acabou Entendi. estourando isso daí, né? Estourando os sintomas, provavelmente já vinha cultivando a hérnia há algum tempinho ali, né? É. <risos> Bom, beleza então, Luiz. Certo, Agradecer Fernando. a sua participação novamente aqui no nosso podcast hoje agradeço, sobre hérnia de disco e pedir para você dar uma, aí uma saudação final. Beleza, cara. Bom, para quem a gente falou dos, dos Instagrams aí, da, do, dos contatos no começo, né? Quem tiver dúvidas aí sobre hérnia de disco ou qualquer outro tema, só entrar em contato com a gente ou com o diário aqui que eles passam as perguntas aí para a gente depois. E fica à vontade aí para conhecer a clínica, né? A gente está aqui pertinho, perto da prefeitura, perto do diário aqui também. Então estamos à disposição aí para quem precisar. Bacana. Bom, Luiz, agradecer de novo a sua participação aqui no nosso podcast. Agradecer também você que participou aqui, que envia perguntas. É, convido novamente a você assistir no, os outros episódios do nosso podcast Toque de Cura, em parceria aqui com a Clínica aqui de Suzano. É, e pedir para você comentar, deixar sua dúvida, mesmo que na, no próximo episódio seja outro tema, eu posso trazer aqui para o Luiz ou para outro convidado que esteja presente para. Ele é, solucionar, sanar a sua, a sua dúvida, a sua questão a respeito de hérnia de disco ou de outros assuntos já comentados. Beleza, pessoal? Muito obrigado, então, e até a próxima.